Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet e Pet. E mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso pijama com capuz. Olha só que lindo que é essa peça. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes, gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Também tem meu Instagram, gente. Vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer, então, o nosso pijama com capuz, tá? Ah... É bem rapidinho, bem simples de fazer, tá, gente? Então, você vai precisar de um pedacinho, de, de um pouquinho de manta acrílica, tá? Se você for fazer o pompom com pele, né? Com carneirinho ou com pele, como eu vou fazer aqui. Se você for fazer o pompom com lã, aí você precisa de lã, tá bom? Os, e os moldes, tá? Então, aqui as mangas duas vezes, capuz duas vezes, a, o corpo aqui uma vez dobrada e a nossa frente uma vez dobrada, tá? Também vamos usar um pedaço de caneirinho pra tá colocando ao redor do capuz, tá? Pra ficar bonitinho. Caso você não queira usar o caneirinho, fazer só o capuz sem o barradinho de caneirinho, pode também, tá? Ah, vamos usar ribana, tá? Ribana branca. O tecido que eu tô usando aqui é tecido Fraser, tá? Aquela mantinha, quentinha. Tecido no momento agora, tá? E... A tecido lá da Felipe Marias, tá? Você precisando, você querendo fazer uma peça igual essa... É só você entrar em contato com o pessoal da Felipe Marias, tá? Eles têm variedades de tecido. Esse frase mesmo, eles têm de todas as cores, tá? Todas estampas. Então, fale com eles lá. Liguem pra eles. Felipe Marias tecido. Eles têm tudo que é tecido. Tem uma linha especializada em tecido para pet. É um... mais segurança. Você vai vender suas roupas para os bebês de quatro patas. Não vai dar alergia. Porque eles já são especializados... Para roupinhas pet, ok? Então, entre em contato com a Jo, o pessoal da Felipe Marias lá. Eu tenho certeza que eles vão ter prazer em atender vocês, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça. É rapidinho, vem comigo. Vamos começar com as nossas mangas, tá? Vamos pegar a nossa ribana. E vamos passar aqui nas nossas mangas, ok? Dá uma leve puxada, tá? Se você tiver overlock, essa peça é quase toda no overlock, tá? Com exceção de do capuz, né? Que você precisa despontar o resto tudo no overlock. Quando vocês forem cortar tecidos que tenha estampa, cuidem para não cortar com a estampa virada de cabeça para baixo. Vamos pegar o nosso corpo aqui também e já vamos passar a ribana na, no pé da calça aqui, tá? Vamos passar a ribana aqui, ok? Ok? Pode estar tá passando o caneirinho também, tá? Vai ficar mais fofo, vai ficar gostoso. Pode estar tá passando o caneirinho. Aqui passamos Ibana, aqui passamos Ibana, eu vou até na overlock para dar acabamento aqui e já volto, tá? Então, aqui, passado o overlock, tanto nossa da calça, quanto nas mangas, reserva as mangas. Vamos pegar a nossa frente pregar os ombros, tá? Pegamos a frente e as costas, vamos pegar os ombros, ok? Ligados, reserva, tá? Depois a gente vai no overlock pra passar o velório nos, nos ombros. Aqui, se você tipo, for fazer de lã, né? Como eu fiz o outro, é só fazer o pocão de lã, tá? Aqui eu vou fazer com a nossa o nosso caneirinho, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou pegar um pouquinho de manta acrílica, colocar aqui, vou passar uma costura aqui. vou pegar o meu capuz, o capuz ele é assim, tá? Aqui é onde a gente vai pegar o nosso pompom, tá? Aqui à frente dele. E vamos passar uma costura aqui Aqui, aqui Cuidamos para não pegar o compondo E vamos passar uma costura até aqui, aqui. A peça pra gente Vai seguindo Assim Eu vou no overlock Passar um overlock aqui pra dar acabamento, tá? Fica é melhor Se você não tem overlock, não precisa, Tá? Ah, também já aproveito e faço o veloque nos ombros Já voltamos Então aqui, passado o reloque nos ombros Passamos aqui também Então passamos aqui, ficou assim nosso capuz Vamos pegar nosso filete Dobramos o filete no meio aqui. aqui, tá gente? Ó. Aqui precisa puxar, tá? Então, aqui na reta, o que você... Se você tem overlock, que você vai fazer aqui na reta é só o pompom, tá? Só o pompom ali. Mas se você for fazer o pompom... você for fazer o pompom de, de lã, nem precisa, então, essa peça, você pode estar tá fazendo ela 100% na o Ah, eu esqueci de falar para você, a gente vai precisar de elástico, tá? E o elástico tem que ser aqui, tá? Então, a, você vai precisar da reta para fazer o pompom e o elástico, tá? Então ficou assim, ó, fica mais bonitinho com barradinho, tá vendo? Ó, reserva, depois a gente vai passar no um overlock também. E vamos pegar aqui as nossas mangas e a nossa peça. Vamos pegar as nossas mangas aqui, tá? Nossas mangas, como sempre, ela fala com você, né? Ela tem frente e costa, né? Ó, costa, frente. Então, parte mais caída ali é frente, que é essa aqui, ó. Tá? A parte mais caída é frente. Temos é costa, tá? Só prestar atenção nisso. overlock, passar o overlock aqui já volto, tá? Aqui, passamos o overlock aqui nas mangas. Vamos juntar os ombros aqui, ombro com ombro aqui, ombro com ombro aqui, e vamos fazer um pique nas costas e um pique na no nossa frente aqui, tá? No meio das costas, no meio da frente. Vamos pegar o nosso capuz aqui, aqui tá o nosso nosso barradinho branco vamos trançar eles assim ó tá ó. aqui colocar tá aqui colocar tá assim tá vamos passar ó, Entendeu? aí vamos passar uma uma reta aqui. Costa pro chão. Frente pra você. Vamos pegar o nosso capuz. Costa pro chão. Frente pra você. Vamos pegar o capuz. Colocar a mão aqui dentro. A frente pra você. Costa pra trás. Colocamos aqui dentro. Já fizemos um pique aqui, né? Frente, costa. Já fizemos pique. Vai pegar a costura das costas do capuz. E colocar no pique das costas. Vai colocar um no movimento. A tua frente aqui, ó, você colocou um em cima do outro aqui, você vai colocar bem no meio aqui, ó, da frente, tá? Ok, ó. Barradinha aqui, ó. Barradinha aqui que você transforma, você vai colocar bem no meio da frente, tá? Assim. E aqui. Vai ficar assim. Agora é só com. Um dos lados, tá? Ó Costura aqui, costura debaixo do braço Costura debaixo do braço E até aqui Ok? Bora lá Que ele mostra até aonde vai a parte da frente Você pode fazer um pique Se sentir mais segura, tá? Você pode fazer um pique Pra não se perder a hora de colocar um elástico Não sei se eu falei pra vocês, mas a gente vai usar elástico também Tá? Então, você pode tá Fazendo um piquezinho pra se sentir mais segura Agora vamos fechar aqui As nossas pernas também, tá? assim vou no overlock de novo passar o overlock aqui e nas pernas e já volto então agora a gente vai passar o elástico tá já passamos overlock aqui nas perninhas e aqui do lado agora a gente vai passar elástico de uma limpeza ao redor aqui também tá com o um overlock tá de uma limpeza aqui tá então a gente vai passar elástico desde aqui até aqui onde a gente fez aquele pique né então eu vim com a overlock de é uma limpeza até aqui onde tava tá o pique tá então vamos passar elástico O elástico sempre se passa no avesso, tá, gente? Desde aqui, né, a gente fez o pique. Passamos elástico, agora a gente vai rebater esse elástico, tá? Dobrar aqui, por cima assim, elástico, passar uma reta para pra rebater. Se você tiver zigue-zague, você pode fazer isso com a zigue-zague, tá? Aí vai dobrando. Agora, vamos finalizar a nossa peça, tá? na ribana, ribana aqui, costura debaixo do de braço, costura debaixo do de braço. E vamos vir com a nossa frente até aqui, onde estava tá o nosso elástico aqui. Vamos fechar esse lado aqui. Pra dar esse acabamento aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa peça pronta, ok? Daqui tá a nossa peça, vamos virar o meu direito. Nosso pijaminha com capuz. Ficou assim, gente, olha só que lindo que ficou o nosso Pijaminha de capuz a gente ainda não tinha modelagem com pijama inteiro de capuz né? então eu resolvi trazer aí pra vocês é uma peça que vende muito, é uma peça fácil de fazer, a produção dessa peça é rápida é rapidinha pra fazer como vocês viram aqui e é uma peça linda uma peça que veste muito bem então gente, o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado quero lembrar vocês esses materiais, essas, esses tecidos maravilhosos que a gente usa aqui nos nossos vídeos, são lá da Felipe Malhas, tecidos, tá? Esse trazer aqui maravilhoso, eles mandaram pra gente fazer essa maravilhosa peça. É lá da Felipe Malhas, tecido. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer uma peça igual a essa, ou com outras estampas, né? Eles têm tudo em qualquer estampa, tudo e qualquer tecido. Vocês falem com a Jo. Tá? Com a ajuda da Felipe Marias, tenho certeza que ela vai adorar atender vocês, tá? Vocês podem chegar lá e dizer, eu quero fazer a peça daquele vídeo que a Sheila fez lá. Eles vão saber qual é o tecido, o que, que você vai usar para fazer. Então fale com eles, tá bom? Então, é um pessoal lá super indico. Os tecidos deles são maravilhosos, né? São tecidos já para os nossos pets, né? São antialérgicos maravilhosos. Tá bom, gente? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, Então bora fazer roupa pet. Bora caprichar aí nas roupinhas pet. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.